Olá a todos e a todas, muito obrigado por você estar aqui assistindo mais um vídeo do Grupo Histórico Verde Oliva O vídeo de hoje na verdade é um convite Então se você gosta de Airsoft, gosta do tema de Segunda Guerra Mundial No final de 2020 foi criado um grupo chamado Companhia 21 Ele está juntando todo mundo que é do Rio de Janeiro e tem interesse em Segunda Guerra Mundial e Airsoft Com o objetivo simplesmente de fazer jogos temáticos da Segunda Guerra Então se você gosta de Airsoft e quer participar de um jogo todo voltado para o tema de Segunda Guerra, com briefing de Segunda Guerra, com elementos imersivos de Segunda Guerra, esse é o seu espaço. Se você não tem loadout ainda, está montando ou não tem nada e está decidindo o que, que você vai montar, como você vai montar, faça parte também da Companhia 21. Porque ele é um grupo que reúne equipes, times e pessoas que não tem grupo nem equipe, mas querem jogar. E também lá tem muitos fornecedores de equipamentos. Então se você está precisando de algum uniforme, não sabe onde comprar... É, certamente nesse grupo você vai encontrar pessoas de confiança que podem fornecer esses equipamentos para você. Então se você é do Rio de Janeiro, ou mesmo que você seja de outro estado, mas está disposto a fazer uma visitinha aqui a gente e jogar um bom jogo de airsoft com um o tema da Segunda Guerra, faça parte do, da Companhia 21, é, a gente quer representar historicamente todos os exércitos que participaram na Segunda Guerra Mundial. Ou até se você prefere é, não ser um soldado regular, quer é ser da resistência francesa, ou da resistência italiana, é, não tem problema, o que a gente quer é trazer o tema de Segunda Guerra Mundial. Se você quiser participar, você pode acessar grupoverdeoliva.com.br barra CIA21. Quando você entrar nessa página, vai estar explicando um pouco melhor o que é esse grupo, e vai ter um botão lá de quero participar. Quando você clicar nesse botão, ele vai direto para o Instagram do Companhia21, que esse Instagram, para participar, você tem que mandar uma mensagem direta lá no privado, para o administrador do grupo. E fala que você quer participar, se você já tem uniforme, se não tem, se está pretendendo montar, se está em dúvida de onde você é, especialmente qual o seu número de telefone celular, porque por enquanto é um grupo do WhatsApp, mais para frente vai ter site, folha, etc. Mas a gente está reunindo essa primeira galera para serem aí os fundadores do grupo. Se você preferir, você pode ir direto no Instagram da companhia 21, que é no arroba se é 21 airsoft é vai dar no meio de você clicar no botão ou ir direto no Instagram, Vou deixar o link aqui tanto para essa página que explica, mais, tanto para o Instagram, dá no mesmo. É, vá lá, manda uma mensagem. O, a iniciativa não é nossa do Grupo Verde Oliva, mas a gente acredita muito nessa iniciativa e que os jogos sejam é, referência de sucesso. Mais uma vez, muito obrigado por você assistir o nosso vídeo, estar até aqui é, ouvindo o que a gente tem para falar e nos vemos lá na Companhia 21.